Nos últimos três dias, a conta oficial do YouTube do Minecraft liberou esses três mobs. O Rascal, o Tuff Golem e o Sniffer Cada um desses mobs tem os seus Objetivos e seus detalhes especiais Que tornam eles únicos A questão é, só um deles vai permanecer No Minecraft, como eu não sei ainda em qual Vou votar, eu decidi fazer os três No servidor da irmandade e perguntar Para os meus amigos a opinião deles, então se você Quer saber como eles ficaram e qual a galera vai votar Se inscreve e vê o vídeo até o final Que tá muito bom, gente do céu Olha que legal tá ficando aqui Eu comecei a fazer alguns testes na decoração E tá ficando mais ou menos assim, a nossa essa plantação de cenoura Para você que não está entendendo porque de uma plantação de cenoura. Primeiramente, como eu sou educado, né? <risos> bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. No último episódio de Minecraft Irmandade, a gente fez uma farm de cenoura. Isso aqui é uma plantação. A farm tá ali em cima. Essa daqui é a farm e ela é muito roubada. Aliás, se quer saber como ela funciona? Passa no último vídeo, tá bom? Aqui na descrição, tem a tempo completo de irmandade para ver todos os vídeos que tá muito pânico. Mas hoje a gente não vai trabalhar aqui na Vila do Deserto. Como vocês viram na intro, eu tô muito animado com os novos mobs do Minecraft 1.20. Então eu quero fazer coisa sobre eles hoje, porque, mano, hoje está sendo o vídeo e amanhã é a votação na moral comenta muito com vocês querem que ganhe. E conforme eu for construindo eles, além de chamar os outros participantes de irmandade para avaliar, eu vou contando coisas sobre eles também. Mano, pra vocês conhecerem ele melhor. Agora, enquanto a gente vai para casa, eu vou falar para vocês sobre o mês. La Jota e vai esse vídeo faz parte do mês da Jota. Dois vídeos todos os dias nesses horários aqui. Então se inscreve, e ativa o sininho, hein? Mais uma coisa que é fato é como eu senti falta da nossa incrível e bela Vila Várzea, aonde a Irmandade 3 começou e aonde vai prosperar muito ainda. Bom, logo de cara, antes de entrar na minha casa, eu tô vendo que tem vários papéis pelo chão. Inclusive um perto do meu sapo ali. O que, que é isso? Passe VIP de End. Passe VIP de End. Passe VIP de... Andy, bloco de ouro, cartaz Phantom Pipa e dois blocos de ouro. Venha conhecer a nova loja de netherita. Temos ótimos preços e grande variedade localizada no Nether em frente à Praça Central e muitos passes do Andy. Pera, que papo é esse? Primeiro eu vou ver isso. Depois eu preciso urgentemente avisar o meu aliado Tugin. Tá bom, estamos no Nether. Ah, aqui não tem nada, aqui não tem nada. E agora ali tem uma loja de nederita. Sabe, sinto que já vi essa loja aqui em algum lugar. <coughs> Mas eu gostei desse design da parede de vidro. Já que copiou minha loja, eu vou copiar a sua parede. Depois vou atualizar minha loja. Mano, quanta nederite. Bem-vindo à loja de nederita. Para comprar, basta pegar a barra de nederita na prateleira e deixar o pagamento do baú ao lado. Baú de pagamentos. Cada barra de nederita custa 32 diamantes. Wow. bom, legal, mas agora vamos focar no que importa, que é avisar o Tuguim do que está rolando. Tá, eu já chamei o Tuguinho, então a qualquer momento ele deve aparecer. Eu já chamei ele faz muito tempo, na real. LG? Aqui, aqui! Quer dizer, não, não tô te vendo, não tô te vendo, sabe? Nossa, não tô te vendo. Não tô te vendo ainda. Campa aí, não tô te vendo. Ô, português, você tava aí, cara. Nossa, nem te vi, acredita? Ah, poxa, mano, o que, que você tem pra falar comigo? Lembra que você tinha perdido o seu passe lá do dende do, do Eu lembro, eu <risos> já sei até que você vai falar. Toma um, dois, toma três, <risos> e por aí vai. E aí, cara, qual é? Foi tu? Não, isso com certeza não é coisa minha. E, e eu acho que eu sei exatamente de onde isso aqui saiu. Ah, foi, Bom, foi do Fenton, né, então? Foi. Você lembra da ilha que eu fiz lá no, no Nether, velho? Então, eu acho que ele conseguiu pegar todos os passes que tava lá no sistema. Na real... Eu acho que o tiro dele saiu pela culatra, mano. Pensa comigo, o que está sendo mais falado no servidor agora? The End, não é o Nether. Onde você passa, onde você olha, tem um passe do Andy, todo mundo vai pegar um e vai lá curiar, mano, você vai lá, mano Ganha um passe aqui, não? Né? vamos lá, vamos ver como que é lá todo mundo vai estar tá pensando assim, ele mesmo fez propaganda pro The Andy. você não vai ganhar dinheiro com as pessoas entrando, mas todo mundo vai tá lá, é só você vender produtos lá cara, eu acho que é melhor do que isso, mano isso daqui é um ato claro de desespero, mano, ele quer ganhar da gente acima de tudo, e só faria isso se ele tivesse muito, muito desesperado o que significa que a gente tá perto do sucesso do The End, mano. Cara, falta uma coisa falta uma coisa, todo que mundo falta? tem como entrar no The End agora com isso, mas quase ninguém sabe como ir pra lá. Você tem que fazer um portal do The End aqui, que seja como você achar legal e que faça um caminho rápido para as pessoas e sem passar pelo Nether lá para aquele portal do The End. Assim todo mundo que já tem o passe VIP vai poder ir para lá conhecer, porque até agora vamos supor, eu tenho o passe VIP aqui. Como que eu vou para o The Indie? Eu não sei o caminho. Cara, eu acho que também a gente devia fazer uma entrada para o The End, porque o Phantom, quando ele passou por lá, ele só piorou a entrada. Meu portal é do tamanho de um bloco agora. É, você podia decorar lá, quer saber? Sabe o que você deve fazer? Já que todo mundo tem um passe VIP, desliga a porta laser. Deixa todo mundo com livre entrada. Todo mundo vai ter o um passe mesmo. Então daí você tira aquela coisa que complica a entrada, faz uma entrada boa, todo mundo vai entrar e já vai ficar tipo oh, tem uma ilha invertida. Depois vai. Oh, tem construção, olha, virou um mundo normal. Tem vila, tem tudo, dragão. Mano, o olho das pessoas vão brilhar quando entrar lá. É a oportunidade de ouro, Tuguin. Tá, eu tenho que trabalhar nisso, gente, mano. Antes que vire bagunça lá no Dend. Tá, é, por sinal, daqui a pouco eu preciso falar com você. É sobre tartarugas. Tá, tá bom. Tuguin, o que é aquilo ali? Aquilo o quê? Ô, vacilão, volta aqui. <risos> Bom, agora que falamos com o Tugin, nossa obrigação como amigo e parceiro dele já foi cumprida. Eu ainda tenho muitas coisas para fazer, sabe? Mas antes eu só quero dar uma geralzinha aqui na, na Vila Irmandade, ver o que mudou. Obviamente, nas coisas do Apu nada, porque ele está trabalhando deserto comigo. Bom, fora a parte do Apu e a minha e o, o cogumelo que eu fiz lá, apareceu uma ilha aqui. Mas está incompleta. Porém, logo ali apareceu. Isso é uma ilha? Como que se chama isso? Bom, é do Phantom, porque tem um alai dourado e tem ametista. Uou. Wow. Mano, isso ficou muito doido. O Phantom mandou bem demais, cara. Mano. A galera da Irmandade é da hora, mano. Olha isso, mano. Pô, eu, eu achei da hora, mano. Elogios. Mano, eu, eu, eu sei que aqui na Irmandade rola várias intrigas e tudo mais, só que assim, de verdade mesmo, no fundo de tudo, cara, eu tenho muito orgulho e amo todo mundo, mano. A galera é da hora, mano. Eu, eu sou feliz pelos amigos que eu tenho. Bom, daqui não mudou nada. Aqui já começou a mudar. Uou, o House está fazendo as coisas do jogo do Mario, mano. Que da hora. Bom, bem legal. Agora é o seguinte. Já que eu vou fazer os mobs da votação, eu precisava escolher um local para fazer eles. Eu tô pensando... É o seguinte, fazer eles por aqui. Por exemplo, fazer um em cima do cogumelo aqui, talvez. Ou eu posso fazer a, um, a tartaruga, a, o sniffer aqui, né? Eu vou fazer eles espalhados pelo mapa. Vai ser legal, vai ser legal. Tinha uma ideia. O canal do YouTube do Minecraft anunciou três mobs. O tough Golem, que é um golem daquele bloco de tuff, O sniffer, que é tipo uma tartaruga ancestral. da época dos dinossauros. <risos> e o Rascal. O primeiro mob que eu vou fazer é o sniffer. Eu vou mostrar eles pra vocês, pra vocês poderem entender antes, né? Ó, estão Estamos aqui no vídeo do Sniffer. Ó, como vocês podem ver, ele vai nascer a partir de um ovo. Quando esse ovo se chocar, vai sair ele. E olha, ele é literalmente uma tartaruga, só que vermelha, com um focinho amarelo e um casco verde, que até aí tá normal, né? Fato curioso é que Sniff, até onde eu sei, em inglês significa cheirar. Então Sniffer é tipo cheirador, ele é um mob que, que fica cheirando, né? E é literalmente isso, porque ó, ele cheira dentro do chão e com isso ele arranca sementes. E essas sementes vão dar novas plantas no Minecraft. E olha a versão dele adulta que gigantesca. É maior que um player aqui. Será que no jogo vai ser assim também? Bom, ele é o primeiro que eu vou querer construir. E eu acho que aqui é o local ideal para isso. Quer dizer, eu espero, né? Porque ele é meio grande, sabe? A parte boa é que o Sniffer, ele é facinho de fazer. Ele vai usar esses blocos aqui, ó, que são todos extremamente fáceis de conseguir aqui na Irmandade. Os únicos que vai dar um pouquinho de trabalho é o concreto. Não, não real, é o concreto não vai dar não. É a terracota que tem verde, amarela, talvez o pedregulho, porque a gente não tem e o bloco de fungo do Nether, que a gente vai ter que ir lá no Nether pegar. Sim, o resto é tudo bem de boinha. Bom, vamos pegar tudo isso aqui. né? E também vale lembrar que eu queria agradecer ao meu amigo Donepi porque foi ele que fez essa construção para mim, tá bom? Então ele fez para mim poder fazer aqui para mostrar para vocês. O canal dele vai estar tá aqui na descrição para quem quiser passar e mandar um bandia, tá bom? <risos> tá, vamos começar pela terracota, porque eu sei que se a gente voar para lá por um bom tempo, a gente vai parar lá naquelas montanhas de terracota. A gente já pega um montão da terracota normal e a gente pode mudar a cor dela assim, inteiro todos os tipos que a gente precisa. Os concretos é só ir na farm de concreto. Fácil demais. E o fungo do Nether, a gente vai ter que simplesmente pegar mesmo. <risos> Não tem muita escolha, não. Não era aqui a terracota? Ué, eu julgava que era pra cá, gente. E agora? Opa, pera aí. Não, aqui é um deserto. Acho que é pra lá, então. Ah, aqui, ó, achei. Alguém até deixou um beacon aqui que veio pegar as coisas. Bloco de ferro? Entende. Esse pessoal é pegando bloco de ferro aí, ó. Bom, de qualquer forma, vamos pegar umas terracotinhas aqui. aí ah, ó, vou fazer a conta pra não pegar errado, né? A gente vai precisar de 424 terracotas. Falando em línguas mais leigas como a minha, que usei a calculadora, um pouquinho menos de 7 packs. Bom, vamos pegar isso aqui. Eu tô muito animado pra fazer um sniffer aqui no mapa da Irmandade por causa que ele é um mob que eu acho que tem grandes chances de ganhar. E eu acho que ele é muito legal pelo fato dele trazer, além de um mob novo, obviamente, plantas novas pro jogo que é uma coisa muito legal para quem gosta de construir, decorar ou até ver um ambiente bonito. Mas eu vou ter que te falar também que os outros dois mobs estão bem pânico. Prontinho, pegamos até um pack a mais para sobrar oito packs de terracota. Basicamente, agora não para esse mob, mas para o próximo. Eu vou precisar de bloco de Skook na construção. Então vou aproveitar que ainda tá já quase meia noite. Eu mandei uma mensagem para o Amazing perguntando se ele podia gravar. Então vamos ver se ele tá vendendo, se ele negocia um algo do tipo esse bloco, porque como ele é molhado, eu acho que ele vai fazer esse favor para mim, quer dizer, eu pelo menos espero, né? Aí, caso ele não tenha fim, nós dá um jeito, né? Nós fazemos um outro, um outro bloco, mas eu queria fazer com o um bloco bonitinho, sabe? Bom, já estamos chegando na vila, vamos só dormir contra ele. Ah lá, o menino. Wasabi! Lá, Jorge, que que foi? Fala, meu querido vizinho. Preciso te contar uma coisa. O quê? que? Que que fala, fala, fala, fala. Que que foi? Que que foi? Parabéns. Você vai ser pai, você merece, tá? Ah <risos> não, sai como só <risos> vermelha, sai daí. Ô, <risos> oh, deixa te falar uma coisa. É, digamos que eu tô trabalhando num projetinho de coisas que. Tá pra lançar no Minecraft. Basicamente, eu tô fazendo os três novos mobs. Caraca, que legal, velho, tu, tu já sabe quais são? Que eu tô perdidão. Então, é o Tuff Golem, o Sniffer. Eu esqueci o nome do outro. Ah, lembrei, é Rascal, mas de qualquer forma. Agora ah, quando eu tiver pronto, eu vou te chamar para você ver, até por causa que eu preciso da sua ajuda no dia para você votar no mob que você achar mais legal, né? Porque querendo ah. ou não, né? Oh, imagina ver um mob pânico da a gente pode jogar aqui na Irmandade com ele. Cara, ia é da hora mesmo, velho. Então me chama que eu tô louco pra ver essa votação e ver qual é os bichos que você P quer. Pera, que você tá indo embora, ser. que você tá indo embora, calma. Então, é que eu preciso tá indo embora de, não, de, mano. De, não desse tre... bloco aqui. Você precisa de para é, é é pra fazer o olho do Rascal. Na real, eu não sei se vou precisar de mais bloco desse do bioma ancestral. Então, o que você puder fornecer ou emprestar, eu ia ficar muito grato. Ou vender, né, claro. Então, é, aqui na parte de baixo, logo aqui no bioma da Irmandade, Irmandade, já tem um uma cavernona bem grandinha, cara. Você quer lá comigo dar uma limpada? Ah, claro, por que não? Oh, amazing, por qual motivo a minha tela tá apagando? Ah, é que tem um, um emissor de Skook aqui gritando, velho. Inclusive, é aqui que eu ajudei uma certa pessoa, não posso falar quem, a pegar um, um Arden, velho. Ó, aqui, ó, esse ah, ah, esse cara aqui, ah, ó. Ah, mesa. Eu, eu tenho que falar uma coisa que isso aqui, ó, vou deixar bem claro. Não tô falando para graça no vídeo, não tô falando para você me zoar, tô falando, parar. Eu sou a hum. pessoa mais medrosa do mundo. Se por favor, tiver como desligar esse negócio aí para não ficar em choque. Tô aceitando, mano. Não, eu já desliguei, já, já tirei ele aqui, ó. Mas ah, o que ele já... vai fazer agora dá gritinho. Ah, aqui, não, ó, aqui, é dar uns gritinhos. Mas aqui, esse lugar aqui já tem um Umas boas quantidades E o melhor de tudo, você tá vendo esse, esse cara aqui, ó? Sim. Vou te ensinar aqui um dos tutoriais mais da horas aqui do Minecraft 19, Super tutorial incrível. Então, cada coisa que morre aqui em cima, seja eu, um player, ou até mesmo algum mob, ele drop, vai dropar XP, né? Uhum, uhum. Vai dropar XP. Quando dropa esse XP, este item espalha Skook por tudo quanto é lugar. Então, ah. sempre que morrer coisas, você pode espalhar um local totalmente infinito de, de bichos. Vou testar, e... Ma mata. Zoeiro, mata, matando. matando. <risos> Mas é sério, cara, se tu precisar, ó, vou até te dar um aqui de presente. Pega aí, ó. Pega aí oh, pra louco, você. Ô, louco, mano. Ó, oh, na moral. Não, nada que é isso, velho. E aí tu pode usar isso aí pra farmar bastante skook bem facilmente, cara. E é, tu vai precisar bastante desses skook, né? Então, ó, é. como já tem mano, eu já tenho... eu acho que essa quantia que você já pegou do show já serve, mano, pra você ter ideia. Sério, hein? Você acha que tu consegue fazer alguma coisa? Ó, Dark Link, Cadeiro. <risos> <risos> Já viu o nome da minha enxada, então? Ó, oh, ganhou é uma conquista daquele lindo. Ah, <risos> aí é Ó, oh, cuidado com o caos, hein? Ô, oh, me dropa os bocos que você pegou aproveitando. Toma, oh, pega aí, ó. Oh, pega aí. Já tem uns 20. Você demais? Cara, já vai dar e sobrar, mano. Brigadão, de verdade mesmo, cara. Vai salvar demais nessa. Ah, nada que é isso, cara. Cuidado com o grito aí, hein? Não, para, para, para, para, para, para, para. Prontinho, falamos com o hein? deu tudo certo. Agora acredito eu que eu vou conseguir construir os três móveis porque nada me impede. Na realidade, eu vou precisar craftar alguns cimentos de algumas cores variadas pra gente Lá no Dende, na farm de concreto. Eu acho que eu nunca fui nela em vídeo, né? Então você foi pela primeira vez e lá a gente vai poder duplicar qualquer bloco de concreto, cimento, por aí vai, entendeu? Prontinho. Peguei os concretos. Vão ser cinza, cinza claro, amarelo, vermelho, verde, verde limão. Olha o Pedro que está ali, ó. Tome. Agora, vamos para lá. <risos> Ele tentando entender de onde veio tá me olhando ali. ele tá me olhando. Agora é só ir pra esse lado que aqui daqui a pouco vai ter outra Stronghold ou seja, mais um portal do fim do Minecraft. Pra quem não tá ligado, no Minecraft você tem em média eu acho que é, eu não tenho certeza é exatamente isso, mas são 128 portais do fim por mapa. Sendo três portais perto do spawn e depois cada vez aumentando a distância. Por isso que por mais que alguém destrua um, um portal, sempre vai ter outro. Bom, de qualquer forma a farm de concreto é logo aqui. Ó, bem nessa pedra aqui. Só tem que dá para descer aqui, deixa eu ver. Ah, dá para descer aqui, boa. Prontinho, a máquina está funcionando. Agora é só a gente esperar a gente trocar todas as cores de concreto e ir lá no dente de coletar o resultado que vai ter formado um montão. Gente, seguinte, passou um tempo e como a forma é automática eu só fiquei fora do computador, né? Então eu já voltei, trouxe meus vimentos para casa e eu ia mostrar para vocês todo orgulhoso. Só que como e por que tem uma abelha dentro de casa? Qual o sentido? E como eu faço pra tadinha sair? Aí, foi, foi, boa. Mano, que dozinho tinha uma abelha presa em casa, mano. Olha é aleatório. Bom, de qualquer forma, aqui, ó. Eu formei dois. É, duas hotbars de cada um. Como é, não tem nenhum trabalho, só fica parado, foi é até que é fácil, na real. Ó, também batata aqui de pegar. Se eu não me engano, por aqui tem uma máquina de endurecer concreto. Aqui, ó. Eu vou, eu vou, eu vou mostrar para vocês. Pera aí. A gente coloca muito concreto aqui e mais ou menos alguns aqui coloca o concreto na segunda mão, a picareta na primeira clica com o direito e se viu que quando eu gastei um bloco, ele me devolveu outro. É isso. Agora deixa o botão direito clicado e o botão de quebrar. Assim como vocês podem ver, eu tô quebrando o concreto, ele tá sendo reposto no meu inventário. E o melhor, o concreto endurecido já tá vindo aqui no baú. Então, basicamente, eu só fazer isso com todos. Então, vamos fazer. E bom, no começo tava legal, mas imagina quando chegou na última cor de concreto. E bom, enquanto eu tô convertendo os concretos lá, vamos aproveitar também e já vamos pegar esses blocos aqui, ó, de cogumelo de fungo, que a gente vai usar muito nesse Bloco vermelho e com a enxada de diamante, eu acho que é o jeito mais fácil é, é mais fácil de pegar. Aí ah, para quem está se perguntando se tem dois eu fazendo as tarefas ao mesmo tempo, tem não, é só achei que aquilo era muito chato. Eu parei no meio, depois eu faço. Aí ah, eu estou aqui agora, sabe vendo minha vida. Tá, dois packs e um, dois, três, quatro. Prontinho, ah, até mais do que precisava. Agora vamos pegar os concreto chato lá. Pronto, terminamos em partes. Eu espero na realidade, né? Eu estou tentando guardar tudo que é tralha aqui do meu inventário só para não ocupar espaço agora, Porque digamos que a gente vai usar alguns bloquinhos como vocês podem ver. Eu fiz uma quantidade provavelmente bem a mais do que eu vou precisar pelo seguinte motivo. Se precisar, eu quero ter. E nas outras construções também, caso for utilizar, a gente já vai ter, daí né, bonitinho. O legal é que, tipo assim, eu, eu joguei tudo fora. Menos a enxadinha de ferro. Eu fiquei com dó, daí né? Agora começou a ocupar espaço e joguei a coitada ali. Mas tá fluindo. Nosso plano tá dando certo. Mas essa é só a primeira de três construções que a gente vai fazer. Então, bora botar a mão na massa e vamos começar. Mas peraí que faltou o pedregulho. Agora eu vou te falar que construir o um Sniffer é o mais difícil de todos na né, realidade, porque ele é o maior mob dessa atualização, mas os outros vão ser pequenininhos. Então tá sendo até que tranquilo. E para ser sincero, eu tô quase achando que eu vou votar nele. Eu ainda não consegui me decidir dos três. Então, por favor, comenta qual vocês vai votar por causa que eu, eu quero ajuda, entendeu? <risos> Mas, ó, que ele ficou doido, ficou, né? E, bom, terminamos o Sniffer. Mano, ó o Phantom ali. Ô, Phantom! E aí, mano? o que, é que é isso, mano? É, é o Sniffer, mano. O que você achou dele? Mas ele... Um negócio anunciado ontem. Tu já adicionou, LG? Mano, eu pedi ajuda pro meu grande amigo do Lepi, mano. Ele, ele, ele é Banas Bird. Mano, tu botou o um negócio no jogo mais rápido que a Mojang. Que que é isso? É pra você ver o é só, né? A única diferença, né? É que o Sniffer, ele só pode ficar na água quando ele é um ovo, né? Depois ele sai e fica fungando na terra. Eu já vi ele flutuando na água. É, mas ele não, ele não tá na água, né? Tecnicamente ele tá em cima da água. Ah, você tem, tem um ponto. Uma, uma ah, dúvida pai. aí. Você vai votar nele ou o quê? É, esse aqui é o mob que tem meu voto. É o mob que eu achei mais bonitinho, mano. Uh, então eu mandei bem, mano, escolhendo você pra, pra reagir a ele, né? Mas, ô Phantom, eu não vou por o a... Ô Phantom, eu não vou parar por aqui. Eu vou fazer os outros dois. Eu vou fazer os três mobs dessa votação e eu vou chamar toda a irmandade pra reagir, cara. Uh, achei hype, mano. Você viu que se ele ganhar vai ser adicionado as plantinhas novas também? Sim, eu tô pensando em votar nele exatamente por isso. Mas agora, Phantom, me fala, qual mob você acha que eu deveria fazer? Eu acho que você deveria fazer lá o Tuff Golem. O Tuff Golem? Eu vou fazer ele, Sim. então é agora, mano. A, a, adios, adios. adeus. E o próximo mob que eu vou fazer, como eu falei com o Phantom, é o Tuff Golem. A parte boa é que ele é bem menorzinho. O Sniffer era o maior mob de todos. Então esse você ser tranquilinho de fazer e o único bloco que eu não tinha na hora de construir ele era o bloco de Skook, o que o Amazing já forneceu pra nós. Então, vai dar tudo certo. Agora é só levantar a construção. E esse daqui é o Tough Golem. Como vocês podem ver, ele parece uma estátua, mas ele se mexe. A descrição que os caras do Minecraft deu é como se ele fosse uma exibição de arte viva. Ele pode pegar itens e carregar, levar de um lado para o outro. Agora, a mecânica, se ele vai poder botar no baú, vai fazer o que ele vai fazer, a gente não sabe. Mas é um golem que carrega itens e é fofo. Eu gostaria muito dele. Na real, até agora, eu queria os três mobs da votação. Mas como vocês viram, apenas esse trailer não deu para saber tanto dele como do Sniffer. Então, eu acho que a gente construindo ele, sabe de mais na nossa cabeça. Olha a construção do Tuff Golem é o mais fácil. Eu tive umas dúvidas na hora de usar o bloco do olho dele, mas foi tudo certo. E eu vou te falar que eu acho que ele é o mob mais fofo da atualização. E olha só como ficou fofinho o Tuff Golem, mano. Eu gostei bastante do olho dele em si, mas mano, ficou doido, né? oxi, oxi. É, o que é isso aí, mano? Opa, e aí, foca? É o Tuff Golem, mano, tá ligado? Ah, da votação lá? Isso, o mob que vai servir como estátua, mano. E aí, o que, que você achou? É, eu só não entendi porque ele tá usando a capa do Minecraft pra tipo, frente, em vez de usar pra trás, né? Ele usa atrás também, a capa dele passa no corpo que? todo. É, olha lá. Ele usa atrás ah, também. Tipo... É tipo aquele negócio mexicano, tá ligado? Que tu usa, que é gigante. Eu, eu, que? Eu, eu, eu acho que é, eu acho que é, mano. Mas, ô, oh, muito doido, né? Que da hora. Ô, oh, gostei, velho. tu foi em cima da Fortnite do Manapu, velho? Eu achei que ia combinar. Ó, oh, e pior que combinou real, mano. Eu gostei demais. Nossa, mas mas você... a dúvida é que não tem aquela. Foca, você vai votar nele ou não sabe ainda? Ah, na verdade, quem tem meu voto já dos mobs é o Sniffer, mano. Mas eu gostei dele aqui, velho. Ó, oh, Foca, tu Faz é o seguinte, mano, vai, vai andando pra lá, perto do nave espacial, que tem um sniffer gigante pra você ver, tá o bom? O quê? Não, não, beleza, deixa eu ver agora <risos> isso, velho. Tá bom, agora, agora eu vou lá construir o, o, o Rascal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tirar uma sonequinha, né? Depois ele construir do nada, dois mobs gigantes. Bom, pra fazer o último, que é o Rascal, a gente já <risos> também tem tudo. Mano, essa jornada nossa foi insana. Pra fazer um mob, a gente pegou bloco pra todos, sem querer. Eita, Prelo, acho que um creeper explodiu aqui. Mas de qualquer forma, já peguei aqui alguns packs de lacinza clara, então já temos tudo. Agora, vamos lá construir o Rascal para a gente ter todos os mobs da votação. Mano, eu tô achando insano. Tô pensando em fazer ele, gente. Bem aqui, ó. Tinha um mini Wither aqui, mas foi tirado. Então, aqui é o um local que tá sem construção. Eu acho que é legal pra dar uma agregada aqui no mapa da Irmandade. Então, vamos fazer essa última construção aqui. E olha, o Rascal é esse mob escondidinho ali, ó, que saiu correndo. Ele funciona da seguinte forma. Quando você estiver numa mina, se você achar ele três vezes, ó, uma, já foi agora a segunda, e você tiver a sorte de achar ele pela terceira vez, ele vai te dar um item especial encantado. Então, basicamente, é um mob que você tem de esconde, esconde e vai deixar a sua vida mais divertida na hora que você for minerar. E pelo que eu entender, vai ser um dos poucos mobs que não te atacam na caverna e diferente do morcego vai ter utilidade, né? Mas aí fica a minha dúvida. Você vai votar nele? Você acha que o Rascal vale o seu voto? Bom, vamos ver a opinião de algum dos nossos amigos. Deixa eu só terminar essa construção aqui primeiro, tá? Mano, o Rascal ficou da hora. Parece eu aí uns dias atrás, coluna toda torta. E aí, e aí, você também? Você também? Aqui ó, não, não, não, não, não, não, não, parece muito mais com você, LG, até a cor é parecida, mano. Tá, eu vou dessa vez, eu vou ter que aceitar esse, parece mais eu mesmo. Mas aí, ó, pô, você vai votar nele? Nem brincando, LG, esse aí é o pior de todos, na minha opinião. Na moral, desculpa aí quem gostou, mas eu não gostei desse, não, velho. Não, e, e qual você tá pensando em votar? Mano, eu tô muito indeciso. Primeiro, eu tô com muita vontade de voltar no golem. Porque, mano, é um golem. Golems sempre são maneiros. Mas aquele outro sniffer, o que farei? Aquele semente... ali? Pera, você fez todos? Eu fiz todos. Ele, ele tá usando o Frostwalker. Ele tá usando Levitação 8, é o novo encantamento. <risos> Então, LG, aquele dali, ele promete trazer novas plantas. E pra gente que gosta de construir é muito maneiro, véi. Não, realmente. Mas, ó, o, o Golem tá em cima da sua fornalha. Olha em cima da sua fornalha. Você fez ele na minha fornalha. Combinou demais, você da... <risos> não tá ligado. Então, ó, pô, esses são os três mobs, cara. E eu tô muito indeciso em qual eu vou votar. Você também tá pelo jeito, né? Mas eu acho que essas construções já ajudam um pouco na hora de decidir, né? Já, já ajuda. Ô, mano, esse aqui, cara, tipo, eu não sei, mano. Eu acho que a gente vai interagir com ele duas vezes só e nunca mais vai dar bola Sabe? O momento ele é só um morcego Dois, tá ligado? Mano, imagina Comigo, LG, você na sua base E um monte de golemzinho andando por dentro Ou então, de repente, você dropa os itens Pra lá e o golenzinho pega no, ch no Chão, tá ligado? É, então Era mais ou menos isso que eu tava pensando dele E também dá pra usar ele como uma loja ambulante Tudo mais, porém, o Sniffer só de ter Plantas novas me agrada demais, porque Você sabe que eu amo decorar com flores, né? E uh, uh... esse bloco de pismarini? Onde uh, uh... você com isso, Comprei, bicho? comprei Tô, pagamento. Tô, pagamento. Pega, pega esse Tchau, tchau, tchau, tchau. Não no dia a placa da farm. Tchau, tchau.